Eu estou aqui com a Kelly Lousada, né, que além de fazer parte do Conexão Leitura, também faz parte do grupo de trabalho do Plano Municipal de Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas do Município do Rio. Eu queria aproveitar, então, essa oportunidade, que e perguntar como é que estão os trabalhos no grupo, é, nesse grupo de trabalho do, do PMLLB aqui do Rio, o que, que vocês já têm desenvolvido, em que pé está? Olha, é, no, é, o plano ele foi instituído há um ano, faz um ano agora, dia 1 de abril em dezembro nós perdemos a validade do grupo, né? E não conseguimos avançar muito. Por quê? Porque no, no primeiro semestre da, da formação do grupo, a participação foi muito ativa, todo mundo muito afim, todo mundo correndo muito atrás do, né, do que concerne o, o, o, o tema, que é o livro leitura. Porém, no segundo semestre, do segundo semestre para cá, começou a esvaziar, tivemos um grande esvaziamento do, do, do GT, é, é, que as pessoas que foram eleitas, como suplentes, eu acho que elas acham que não são tão importantes a participação dela, e pelo contrário, né, seria mais importante ainda para efetivar, para aumentar, para a gente ter, ter mais ideias. Então, assim, no, no primeiro semestre nós começamos a fazer um processo de escuta pela, pelo município, porque a, a... como é que eu posso te explicar... A Secretaria de Educação e de, e de Cultura dividiu, né, nos dividimos em equipe de zonas pusonais deles, então escutamos a Zona Norte, Zona Sul, Zona Oeste, mas ficou é, faltando algumas coisas, alguns lugares para a gente visitar e, e no, segundo, no segundo momento começamos a tabular, as, a, as escutas, né? Começamos a, a organizar as respostas para ver o que, que encaixa em que. E, e estamos no momento agora da escrita da minuta para a gente poder levar para a Câmara, para a gente puxar uma audiência pública, é, porque acho que só dessa forma vai funcionar, porque da outra vez foi assim, a gente bateu na porta de todo mundo e as portas não se abriam, fomos no, no, no deputado, no, no, no, no do vereador Raymond, e, e ele abriu as portas para a gente, porque nós fizemos um seminário lá no ano passado que pautava também a escrita do plano, a construção do plano, e ele tomou para si, ele puxou uma audiência pública junto conosco, foi lindo, e esse ano a gente quer fazer a mesma coisa, porque o GT esvaziou, parou, então a gente vai voltar de novo para a parte parlamentar, pra para provocar, para, para ver se o nosso parlamentar puxa uma audiência pública para a gente estar voltando para esse movimento. Kelly, vamos aproveitar a oportunidade, muito se fala sobre os planos municipais, os planos estaduais de livre leitura e bibliotecas. Você poderia explicar é, para quem está nos assistindo o que, que, se, o que, que se trata desse plano, né? o que, qual o resultado, o objetivo do, do grupo de trabalho? É, o plano, ele é para respaldar, ele é para dar é, verdade às nossas lutas do livro e da leitura. É para a gente ter, é, é onde a gente dizer para o... Para os nossos governantes, porque esse plano ele, ele é a parte de, de política. Ele independe do partido que entra ou do partido que sai. Ele vai ter um plano de existência e um plano de renovação, e um tempo de existência e um tempo de renovação. Então, ele é para isso, ele é para dar garantia aos nossos trabalhos, para dar garantia aos nossos, aos nossos movimentos. Por exemplo, eu sou de biblioteca comunitária. O que, que me respalda numa biblioteca comunitária enquanto governo? Nada. E nem ninguém, porque até os editais que eles fizeram, começaram a construir agora são os editais amplos. Então é, é, é incoerente eu concorrer, enquanto uma biblioteca comunitária organizada, é, catalogada, classificada, com, com um sistema de empréstimo, concorrer com uma ação de literatura que acontece dois dias ali e pede pouca grana ou pede a mesma, o mesmo valor que a gente pede para uma ação de dois dias. Você está entendendo? Então é para isso, é para garantir editais que, no, que nos contempla, é para garantir ações que contempla outras ações voltadas para o livro e para a leitura, é para nos dar respaldo.